Se você é um educador que acredita que as escolas estão falidas ou é um produtor de música independente que já se cansou das gravadoras ou é alguém que produz conteúdos espirituais mas já saiu das instituições religiosas, então esse vídeo é para você. Nós estamos dispensados dos apriscos e estamos convidando você para participar de uma rede de compartilhamento de conteúdo gratuito com licenças abertas. Se você quiser saber mais a respeito desse Espaço Maker ou de alguns dos nossos conteúdos compartilhados com licenças abertas, então acessa o nosso site na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse em participar com a gente dessa rede, eu também deixei os meus contatos na descrição. E se você tiver interesse em saber por que foi que eu me demiti de uma rede de escolas para começar a articular essa rede de produtores de conteúdo, então dá uma clicadinha aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!